Hoje eu ouvi falar as 5 missões mais chatas de GTA San Andreas Então vem comigo, deixa seu like, se é inscreve, ativa o sininho para receber as notificações Porque tem vídeo todo dia às 10 horas da manhã e depois vai dar os aleatórios Então, beleza? Vambora! Primeira missão é aquela missão lá do trem Você tem que ir numa motoca velha e ruim com o Big Smoke, você tem que perseguir o trem para o Big Smoke matar uns caras uns vagos, sei lá o nome dele, até que já E é isso, a missão, você, eu, você ouvindo eu falar assim, você deve até achar, ah, deve ser fácil sim, eu passo em dois minutos Mas o gordão do Big Smoke não atira, não atira direito Demora 30 anos para matar um cara do, de cima do trem, imagina todos, eu, eu, eu consegui completar aquela missão seis vezes na minha vida, 6, eu acho que ainda é muito, ainda tive muita sorte, sério, missão chata, segunda missão mais chata de ter a San Andress, eu acho, eu, na minha opinião, acho que vocês podem até discordar, mas, eu acho que aquela missão lá que você tem que ir no trem e jogando umas caixas no carro do rider Nossa senhora Eu demorei tipo uma meia hora pra eu conseguir completar aquela missão Porque toda hora eu tacava as caixas errado e o carro explodia Eu nunca conseguia Então sério Ó ah, vocês podem até discordar Podem deixar aqui nos comentários se eu tiver errado mas meu deus, pra mim são chato. agora pra próxima. terceira missão mais chata do jogo. o posso. eu acho. Eu não acho que ela é a mais chata do jogo. mas eu vim trazer ela aqui porque ela é um pouco difícil de fazer. mas ela também é muito da hora e muito legal. é a missão lá que o Petrus, eu acho que ele chama assim te manda lá pra área 51 barra 69 você tem que roubar o a jetpack de lá e vem dois bilhões de soldados para cima de você e se a luz te pegar tu tá morto meu irmão mas aí é bem legal de fazer aliás até quando você pega o projeto muito da hora bora pra próxima essa é assim, eu acho que vocês vão discordar de mim mas essa missão é um pouquinho chata de fazer Que é aquela missão que você mata o Ryder Então... Ela, ela não é difícil Mas na hora que o Ryder foge pula na água Quando ele vai pro barco Você deve ter uma arma que vai mais longe Você pode atirar da água Mas... É... Mas se você não tiver aquela arma E você for nadando atrás dele E for matar ele com você dentro do barco, meu Deus, sério, ela é bem chatinha porque no barco podia colocar aquela opção de atirar pra frente, não ter que virar a câmera pro lado pra tirar. podia colocar aquela opção no lado, então eu acho que ela é chatinha por esse motivo, mas vocês podem discordar de mim e nos comentários. bora pra Quinta e última missão mais chata Não, essa é a mais chata de todas DE TODAS Que é aquela lá que você tem que dançar, o carro Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tenho péssimas lembranças dessa, dessa missão, cara Eu passava horas e horas tentando passar aquela missão chata lá, mas eu nunca conseguia meu deus, como eu passei errado no Beleza? Mas você gostou do vídeo Já deixa seu like Se inscreve e ativa o sininho Pra receber todas as notificações Porque tem vídeo todo dia às 10 horas da manhã E depois no canal tem mais vídeos Já ah, em horários aleatórios Só se não tiver live Ok? As duas da tarde hein? Ou as lives também pode ser um horário aleatório Mas... É normal de fazer às 6 horas ou 5, mas agora também eu faço às 2 da tarde, então se prepara, beleza? Entra aí às 2 da tarde pra você ver, só para conferir, mas se não tiver, é, olha lá para 6 horas, beleza? Beleza Falou, fui!